depressão, na visão da medicina tradicional chinesa. Não existe um material específico a respeito, mas a experiência nos permite entender. Os sintomas são de vazio de energia. O peso que algumas pessoas carregam dentro de si, a auto-cobrança de estar de bem com a vida, de ser uma pessoa que deu certo, isso se torna com o tempo uma necessidade de resolver todas as questões. E assim começam as projeções. Ora no passado por não aceitar algum fracasso gerando tristeza e ora no futuro a fim de evitar novos fracassos gerando ansiedade. Estas projeções impedem a permanência da mente e do sentimento no momento atual. Ao remoer o passado a energia estagna no peito e não deixa o ar entrar. Sem a plenitude da respiração, que impulsiona a energia pelo corpo, umedecendo a pele e abrindo-nos aos relacionamentos, as nossas relações se esfriam e a tristeza aumenta. Ou, cansado de temer o futuro, a pessoa, mergulhada em ansiedade, come compulsivamente ou para de comer. E sem a alimentação saudável, gera desesperança e fraqueza. Sem a energia do alimento, que traz clareza e determinação ao corpo, este entra em estagnação energética. É assim que na maioria das vezes, como uma forma de defesa do organismo, a depressão ancora a pessoa no presente, mas de forma estagnada. O passado é esquecido ou guardado fundo, o futuro não importa mais. Mas o objetivo aqui, é gerar entendimento e a confiança na troca de padrões. Então, primeiramente, quando os fatos do presente te levarem ao passado, lembre-se que você não é mais a mesma pessoa de antes. Respire plenamente e se aproxime de pessoas que te fazem bem. Se o receio do futuro vier, não coma com ansiedade. Nenhum de nós Precisa realizar coisas para ser aceito. Você existir já é um presente. Se precisar de ajuda, fale comigo. A acupuntura desestagina as energias dos órgãos. E não importa a sua idade, você ainda tem muito o que viver. Meu nome é Mauro Lúcio de Abreu, sou terapeuta de medicina tradicional chinesa. Atendo em postos de caudas ou por ligação de vídeo, se você estiver em outra cidade, meu Whats é 31 997851858.